Olá mis amigos de Youtube. Subscribância em blogs. E tendras 10 anos de suerte. Ó, oh, mira. 500 pesitos. Senhor me dá uma sandia. Lia é petecenos nos licuados. A subs. Há eu na fruteria boia ver se há bananas. Sou Spiderman. man Sou. Bueno chicos. Esta é es minha casa humilde. E sei. aí. Tenho um Xbox. Oh. Boa bailar com o Dr. Simi. Olá, carajo. Olá, chamaco. Estou és es um asalto. Que eles saludará ao vídeo. Oh, se. Si. Olá, gente de YouTube. Querem bonice? se de. Carita feliz. Bueno. Como estava seguindo? Estou és es um asalto. Ah, ajuda. Pueno, e a para defender-me. O Pueno. Me segue ao Pibe, lo mataré. Caso resuelto. A vou a ser Gapi. de. Nomames. mames. Eu eu que lhe daria um beso. Mua. Nomames. mames. Suolho. Xdi. E bueno. Este vídeo já me costumou te editá lo Deje-lhe um like para a Inblox, se há esforzado muso. <faz>